para comer? vamos fazer uma balinha baiana? então aí vai a receitinha para vocês uma colher de manteiga, uma lata de leite condensado, 100 gramas de coco ralado, uma gema passada na peneira agora é só misturar bem e levar ao fogo até descolar do fundo da panela, tipo um brigadeiro Pronto, agora que descolou do fundo da panela, a gente coloca num prato. Na verdade, essa panela não é a que eu uso, a que eu uso é uma de ferro pesada para doce. Mas como tava ocupada e essa panela é, e essa receita é para a gente consumir hoje em casa mesmo, então eu usei a panela do dia a dia. Agora é só deixar esfriar e a gente fazer as bolinhas. Bolinhas prontas, ainda tá morna ainda. Agora eu vou pegar algumas e vou fazer um teste. Vou colocar pedacinho de Nutella congelado dentro, enrolar e vou separando as que eu estou fazendo recheada. Tem Nutella, doce de leite, vou fazer com abacaxi e vou fazer com pedacinhos de ameixa. Nosso caramelo, então vai duas xícaras de açúcar, uma xícara de água e uma colher de sopa de vinagre branco ou de maçã. Misturar bastante antes de levar ao fogo, depois não podemos mais misturar, só quando for banhar a bala. Então, o ponto da calda é esse aqui, tá? É... Você pega um pouco, joga na água, se ficar durinho na hora, que tá pronto. É um cor, uma cor de guaraná, tá? Eu coloquei alguns no palito, para vocês verem que deve fazer no palitinho também. Só molhar aqui. Molhar, tirar e vai banhando, tá? Essas no palito é fácil de fazer, na hora de tirar é só girar o palito, tá bom? E as sem palito é só você jogar e tirar com o um garfo, ok? Então, vou mostrar um pra vocês, verem que é fácil, com o garfo. É só a gente jogar aqui dentro, banhar, né? cobrir e tirar certo? Eu peguei um pouquinho de corante vermelho e coloquei aqui para a gente fazer umas com um tom vermelho, tá bom? Pode pôr de qualquer cor que vocês quiserem. É bom tirar todo o excesso da bala para ficar bem crocante, não ficar com essa sobrinha que ficou em algumas que eu tirei, tá bom? O segredo da bala, meninas, dessa bala aqui, é vocês não colocarem ela é, gelada. Eu tava com pressa para comer logo, Maurício, Mar, todo mundo agoniado querendo comer logo. Então, eu acabei colocando as bolinhas na geladeira e elas entram na calda quente e acaba esfriando a calda muito rápido. Então, demora um pouco para banhar. Balas prontas, bom apetite. Se fizer para vender, aí faz com mais capricho.